Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui diretamente da Biblioteca de Binhai da China, Biblioteca Futurista, Biblioteca do Futuro né, da China, é, para falar sobre Biblioteca 2.0, tá? Então, vou compartilhar aqui a tela. Bem, vou tentar ser um pouco mais breve que no primeiro vídeo, né? Partindo do pressuposto, primeiro vocês assistam o vídeo Web 2.0, tá? Primeiro precisa entender o que é o conceito de Web 2.0 para entender o que é Biblioteca 2.0. <risos> Bom, eu vou falar para vocês sobre as funções da Web 2.0, aplicações em bibliotecas, fontes de informação, exemplos de bibliotecas que são 2.0 e. Vou mostrar para vocês no final um manual que é muito interessante, que ele ensina como aprender a utilizar as ferramentas da Web 2.0 corretamente. Ele dá mais detalhes das características, finalidades, objetivos de cada ferramenta e como ela pode ser aplicada de forma estratégica nas bibliotecas, tá? Bom, a gente pode considerar que a biblioteca 2.0, ela é um termo que foi criado por Michael Kazei em seu blog Library Crunch. A biblioteca 2.0, de acordo com ele, possui quatro elementos essenciais. Então tem que ter os quatro. Se tiver três, ou dois, ou um, não é 2.0. Ela tenta ser uma 2.0, mas ainda não é. É importante deixar claro isso porque às vezes as bibliotecas elas criam uma página, um blog e elas acham que elas já são 2,0 por conta disso, mas na verdade elas são mais 1,5. Um vai, não tô brincando, são mais 1,0. Então, para ser 2,0, a biblioteca ela precisa ser centrada no usuário, ela precisa oferecer uma experiência multimídia para esse usuário, ela precisa ser socialmente rica. O que significa ser socialmente rica, né? Vai dar festa de gala, não. Ela precisa estar o tempo inteiro interagindo com o seu público, e ela precisa ser comunitariamente inovadora. Então, tem, precisa desses quatro elementos para considerar como 2.0. Bom, de acordo com Manes, 2007. Depois, depois eu nesse slide vai estar disponível no Mundo e vocês podem ver a lista lá nas referências, tá? O último slide desse dessa aula. Então, o que seria a Biblioteca 2.0? Aplicação de interação, colaboração e tecnologias multimídias baseadas em web para serviços e coleções de bibliotecas baseadas na web. Ela é completamente centrada no usuário e dirigida pelo usuário. Ela é um mashup, mash é uma mistura, né? um mix de serviços tradicionais de biblioteca e serviços inovadores. E ela é uma biblioteca para o século 21 rica em conteúdo, interatividade e atividade social. Então, precisa ter essas características para ser considerada biblioteca 2.0. E agora a pergunta que eu lanço para vocês é a seguinte. E o bibliotecário 2.0? Né? O que, que ele precisa ter para ser considerado 2.0? Você acha que você futuramente será um bibliotecário 2.0? Então, o bibliotecário 2.0 ele atua como um facilitador e provê suporte informacional, né? Então, não é necessariamente o primeiro responsável pela criação de conteúdo, né? O bibliotecário, ele não precisa criar nada, mas ele pode permitir a interação de pessoas ou pode trazer convidados, né? É, <coughs> Para que a própria comunidade usuária <coughs> crie e compartilhe conhecimento. Mas essa ponte, essa interação é o bibliotecário que deve fazê-lo, né? Então, os usuários interagem criam recursos, conteúdos, uns com os outros e com a ajuda dos bibliotecários e com os bibliotecários, tá? Aqui, pessoal, um quadro comparativo. Nossa. Desculpa. As características da biblioteca 1.0 e da 2.0, tá? Na Biblioteca 1.0, a gente tinha o correio eletrônico, né, o e-mail e só, tá? Na 2.0, a gente já tem o chat ou né? o chatbot, que é um robozinho. Algumas bibliotecas já têm os seus próprios chatbots para perguntas básicas de referência, como por exemplo, quantos livros eu posso emprestar por mês? Qual é o prazo de empréstimo? O que, é que eu preciso fazer para criar uma conta na biblioteca? Então, não precisa colocar um operador humano para responder essas perguntas básicas, né? Então, o próprio chatbot faz isso. Com a pandemia, pessoal, só um minutinho que eu preciso tomar água, que eu acho que eu gravei dois vídeos um atrás do outro, eu não bebi água o suficiente. Com a pandemia... É, muitas bibliotecas foram obrigadas, na marra, né, na força do ódio, a se tornar 2.0. Por quê? Porque as pessoas tiveram que trabalhar em, em, na modalidade home office e tiveram que atender os seus usuários de alguma maneira. Então, algumas bibliotecas é, disponibilizaram WhatsApp, outras atenderam o usuário via chat, outras respondiam e-mail, outras... Criavam é, meios de interação para poder atender e tirar dúvidas do público usuário, né? Então, é, é, muitas acabaram tendo que se adaptar a esse contexto. Bom, na Biblioteca 1.0, a gente tem tutorial baseado em texto apenas, né? Então, vai ensinar a utilizar uma base de dados, usa um manual em texto. Na 2.0, a gente tem mídias interativas em base de dados, né? Então, eu posso ter vídeo, eu posso ter som eu posso ter podcasts, né? então as mídias são, são multimídia. né? Na Biblioteca 1.0 eu tenho listas de correio eletrônico. Na 2.0 eu posso ter blogs, eu posso ter Wiki, eu posso ter leituras de RSS, que eu já comentei com vocês sobre isso no vídeo anterior. Então, muitas bibliotecas escolares, por exemplo, tem a página lá, o site oficial da escola, mas interagem com seus usuários por meio dos seus blogs ou das suas wikis, né? Wiki, ela é muito utilizada, tem um potencial muito grande para construção de conhecimento, né? Junto com projetos, com alunos, com professores, então é bem bacana. Na Biblioteca 1.0, a gente tem esquemas de classificação controlados, né? Como CDD, CDU. Já na 2.0 a gente tem as tags e as taxonomias, né, que seriam as etiquetas, né. Então a gente pode, existem já os catálogos que além do bibliotecário já existem sistemas é, de gestão de bibliotecas que o próprio usuário ele pode classificar aquele conhecimento, aquela informação, aquele, aquela obra, né, por exemplo, uma, um item, um objeto digital. Na 1.0 o catálogo é impresso e na 2.0, obviamente, né? o catálogo é social. O que é um catálogo social? É um catálogo que o usuário põe a avaliação, pode tirar uma fotinha da capa, pode avaliar o que ele achou daquela obra, o que ele achou daquele livro. E é isso. Ah, bom... Eu comentei com vocês no slide anterior e no vídeo anterior falando sobre as características do blog, mas agora eu vou focar mais do ponto de vista da, de exemplos voltados para a biblioteconomia e para a nossa área, tá? Então, eu vou falar sempre das ferramentas Web 2.0: função, aplicação em biblioteca e fontes, tá? E alguns exemplos. Então, qual que é a função de um blog? É trazer informações que complementem informações do site institucional. Porque vocês sabem que no site tem que ser tudo bonitinho, né? O site é 1.0, ele é estático. Então tem que ser tudo formal, tudo bonitinho. É, então o, o, a página de uma empresa, como uma, uma biblioteca, por exemplo, de uma universidade privada, ela não tem essa flexibilidade que o blog teria, né? E exemplos de aplicações em bibliotecas, né? Serve para compartilhar novidades, por exemplo, eventos, novas aquisições. Serve também o blog para atuar como canal direto com os usuários e para oferecer dicas úteis e informação adicional da biblioteca, tá? E exemplos, pessoal, de fontes aí que produzem, disponibilizam tecnologias para elaboração de blogs, nós temos dois. O WordPress, que eu já comentei com vocês, que além de ser um fornecedor de blog, ele é um gerenciador, uma ferramenta de gestão de conteúdo. Então, ele é muito além do que um blog, tá? Então, só para vocês entenderem. Um blog está contido no, Word, no WordPress, mas o, Word não, o WordPress, desculpa, não está contido num blog, tá? Então, o WordPress, ele além do blogger, ele gerencia um site robusto, com todos os recursos que um site profissional tem direito, tá? Então, só para vocês entenderem essa distinção. E o Blogger, eu acho que é o mais famoso de todos, né, que é uma a ferramenta mais simples e mais intuitiva para uso. Bom, Twitter, né? O Twitter, ele é conhecido, né, pessoal, por ser uma rede social é, em um servidor de microblogging, né? Ou seja, é um blog um pouco mais curtinho, né? É, são textos curtos, né? Tem uma limitação aí de caracteres, né? Que pode ser enviado via SMS, mensageiro, instantâneo, e-mail ou site especial do programa, né? Que a gente acessa. É, e as atualizações, elas são sempre exibidas em tempo real na página. É, do usuário né? então qual que é a função do Twitter? permitir atualizações permanentes de informações gerais sendo ideais para partilhar novidades da biblioteca então notícias curtas e rápidas tá? aplicações na biblioteca, permitir contato direto com o leitor atuando como um serviço de referência síncrono Então, alguém tem alguma dúvida é bate volta pergunta responde, pergunta responde né? então com respostas imediatas o exemplo, claro, o Twitter, né? O próprio nome da, da tecnologia é o nome do produto. Bom, aqui, pessoal, tem um exemplo do Twitter da BU da Udesk, que eu mostrei para vocês né, no vídeo anterior, né? Por exemplo, aqui eles fizeram uns posts falando, né? Com febre dos livros de colorir para adultos, Faber-Castell vende cinco vezes mais lápis de cor. Então, eles vão fazendo posts ali para interagir com os usuários, né? É, aí essa publicação é um pouco antiga. Ela está falando dois livros e regularize sua situação junto à biblioteca. Tinha uma época na biblioteca da Udesc que é, quando a gente ficava muito, quando a gente tinha multa por atrás de livro, a gente tinha que pagar em dinheiro, né? Agora essa multa foi convertida para dias que a gente fica sem usar. Né? ainda bem, né? Que o problema não era nem pagar, o problema era e no banco pagar o boleto mesmo, pegar a fila. Esse aqui é o Twitter da, BU, da UFSC, da Biblioteca Universitária, da UFSC, olha que legal, olha, fazendo divulgação ali, ó. mini curso de estação em referência, aulas no link, oito né? coisas que você não sabia que o seu Android podia fazer, ele retweetou ali uma matéria da revista Galileu, ó, tecnologia do G1, como encontrar um celular perdido ou roubado. Então, eles vão interagindo aí constantemente com os seus usuários. Né? Uma entra depois da outra. Ó. Participa desde setembro de 2009, a é da BU da UFSC e a é da BU da UDESC desde 2010. Bom, agregadores de conteúdo ou RSS, qual que é a função deles? Né? Distribuir conteúdo online. E qual que poderiam ser as potenciais aplicações aí em bibliotecas? Envia notícias em massas, e novidade. Receber conteúdos em áudio e vídeo, né? Dissemin pode servir como um serviço de disseminação seletiva da informação que o usuário recebe atualizações da biblioteca. E é uma ferramenta que pode ser utilizada para automação é, de recebimento de informações sem precisar constar vários sites de origem, né? Então, quando uma página... Né, é, da internet tem essa logo RSS aqui que parece uma anteninha em um site, e isso indica que essa página ela pode ser linkada dinamicamente. Né? Então é necessário ter um leitor de RSS e geralmente né, o próprio navegador, o Firefox ou o Edge, né, o antigo Internet Explorer, é, tem esse recurso de leitor de RSS. Aqui é um exemplo, pessoal, de um aplicativo de IRSS, Reader para celular. Como que fica a interface dele, né? Então aqui tem os feeds, ó. E aí não para de chegar a notícia, tá? É muito legal, gente. É meio desesperador, para quem tem ansiedade e é complicado, não põe muitas páginas, né? Mas o tempo inteiro a notícia vai chegando e vai fluindo. É bom para quem gosta de fazer fofoca, né? <risos> Não, eu estou brincando. Mas aqui, por exemplo, a gente pode escolher, né? A gente só escolhe aquilo que a gente quer seguir, por exemplo, Google News, né? Apple Hot News, é... enfim, várias outras páginas que a gente pode fazer aí a... A... o recebimento dessas mensagens e eu tinha mostrado para vocês, né? Mas aqui eu quero mostrar melhor o gadget do Windows de feed, né? Que é o leitor de RSS. Então os feeds eu posso fazer a configuração deles lá pelo Windows Live Mail, né? Pelo ter o próprio aplicativo de e-mail, tá? O próprio Outlook lá ele configura a, o recebimento de RSS, tá? Então aqui é, ficam só a o chamado ali, o resumo da notícia, né? Por exemplo, é... graça diz que valor da corrupção só será... Enfim, aí se eu quiser saber mais, eu clico, aí abre aqui uma, uma miniatura da imagem, né? E aí eu tenho que clicar aqui, leio online para ler a notícia toda na íntegra. Ele só dá um resumão ali, basicão, tá? Bom, há várias fontes é que a gente pode usar para receber e enviar atualizações, né? O iGoogle é um exemplo, o My Yahoo, o UOL Notícias, enfim, gente, todo mundo que tiver aquele símbolozinho daquela torrezinha, dessa anteninha aqui, ó, essa aqui, é, muitas revistas, periódicos, sites de universidades têm esse símbolozinho, então pode ser linkado dinamicamente num leitor de RSS. Bom, agora falando sobre uh, o conceito de tagging, né, etiquetagem, né, ou folksonomia. Então, folksonomia, pessoal, é agora falando corretamente, né, A origem da palavra, né? Folk significa pessoas, né? E taxonomia significa classificação. Então, é uma classificação feita por pessoas, né? Então, um exemplo mais clássico de um aplicativo que faz essa etiquetagem, é o Delicious, tá? Não sei se vocês conhecem, deixa eu até clicar aqui para verificar se ele ainda está ativo, o link do Delicious. Não. Não. Enfim, mas tem essa opção... É, de de aplicativo, né, que foi muito utilizado. Deixa eu só verificar aqui uma coisa, pessoal. Agora sim, agora voltou, agora voltou. Então. É, dentro da. O, o Delicious, pessoal, ele foi o primeiro site a usar tags para indexar informação. Né? Ele é um serviço de web 2.0, totalmente gratuito, que servia para arquivar e catalogar sites. Então, eu ia. Sabe, a, a, os favoritos? Antes eles não tinham essas opções de criar páginas, de criar pastas. Então, eu ia categorizando ali várias páginas. Por exemplo, ah, essas URLs aqui, elas são para concurso público. Eu jogava elas em concurso público. Ah, essas URLs aqui, elas tratam de legislação. São da área de direito. Então, eu jogava lá na caixinha do direito. E dentro da biblioteca, né, como que isso poderia ser aplicado? Então, ela, ela estende o serviço de indexação ao usuário, né, já que ele classifica a informação segundo o seu interesse. Isso facilita as pesquisas e também facilita o processo de recuperação da informação, né, diferentemente de palavras-chave atribuídas pelo especialista. E muitas vezes essa, essa etiquetagem, ela reflete a opinião do usuário, né, uma linguagem natural e a evolução de um vocabulário. Então, eu, é, com o uso do Delicious, por exemplo, né, que fazia a etiquetagem, eu podia ir classificando várias URLs, links. Sabe aquela parte do site que tem links relevantes, interessantes? Então, era feito assim para poder distribuir aquelas informações de interesse para os usuários. Bom, alguns exemplos de tagging, né? A né? de etiquetagem, né? a base de dados referencial de artigos e periódicos em ciência da informação, ela tem uma nuvem de tags, né? de etiquetas, então a gente consegue verificar lá quais assuntos são mais publicados. E existem aplicativos específicos só para criar nuvem de tags, né? Que seria o tag crowd, tá? Não sei se vocês já viram uma nuvem de tag, mas vamos verificar aqui se esse link está ativo. Sim. Então, aqui, por exemplo, né? Tenho várias palavras que eu posso criar, como por exemplo, biblioteca 2.0, web 2.0, internet das coisas, enfim. E aí o que, que acontece? Eu posso pegar várias... Eu posso pegar de uma página da web, eu posso copiar e colar textos, eu posso copiar e colar, um, fazer o upload de um arquivo aqui, e eu clico para visualizar. Então, ele vai gerar uh, uma nuvem né, de acordo com a frequência com que aquelas palavras ocorrem. Né? Aqui a gente tem um exemplo bem simplesinho de uma nuvem de textos. Então, aqui apareceu mais vezes a palavra biblioteca. Então, é, internet, coisas, web. Então, foram, a palavra biblioteca foi a palavra que mais apareceu. E é um exemplo aí que a gente tem de etiquetagem. Tá? Então, a grande maioria dos sites, se vocês forem observar, ah, eu vou entrar na Abrapsi para vocês verem. Gente, se vocês não conhecem a Abrapsi, ela é uma base de dados, de artigos e periódicos da ciência da informação, uma das melhores. Então, quando vocês quiserem fazer levantamento para trabalho das disciplinas, usem a Abrapsi porque ela é uma das melhores, tá? Cadê a nuvem de tag? Deixa eu botar uma... Biblioteca do futuro. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. É, aqui ela não tá aparecendo mais não. Mas eu acho que vocês já devem ter visto uma série de nuvens de tags, né, pessoal? Aqui, ó. Então, elas vão se formando aí por palavras, pela quantidade e frequência de palavras com as quais os usuários, eles etiquetam as informações, né? E é isso. Basicamente é isso. Uma coisa muito simples. Não tem nada de complexo aí nesse processo aí de etiquetagem. Então, aqui, pessoal, ó, aqui eu... eu um a Braps ela sofreu uma atualização na interface dela, né? Mas era assim, a, essa nuvem de tags, as palavras que mais apareciam. É, arquivo, arquivologia, biblioteconomia, bibliotecária, informação, ciência da informação, biblioteca escolar, né? Então, todas as palavras apareciam aí. Aqui, pessoal, é um exemplo... É, de tags que eram utilizadas numa ferramenta chamada Flickr. Não sei se vocês se lembram, se vocês chegaram a usar, acho que não, né? O Flickr é, tipo, é complicado comparar, mas ele é tipo o pai ou o avô do Instagram, né? Mas ele era muito voltado para imagens e imagens de qualidade e imagens... Fotografias, né? O Flickr era muito utilizado por fotógrafos, começou... A moda com fotógrafos, então era no Flickr que a gente ia para buscar fotos e fotos assim incríveis, né? Que a gente usava como wallpaper, né? Como plano de fundo no, no computador, enfim. Mas a primeira rede social em que as próprias pessoas inseriam as fotos e inseriam as etiquetas. Então as pessoas, por exemplo, elas, elas que etiquetavam, né? Por exemplo, é, abelha. Né, pôr do sol o barco, e colocava o local, colocava a data, né, colocava o, o nome, informações do fotógrafo, né, para dar os devidos créditos. Ah, é, existem bibliotecas que têm a sua página né, no Flickr, né, por exemplo, a Biblioteca Nacional do Congresso Nacional de Buenos Aires, Argentina. Né, olha que bonita que ela é por dentro. Então aqui os usuários interagindo, ó. como me gostaria de conhecer essa biblioteca? O es que ela foto é buena, né? Então, falaram que gostaria muito de conhecer a biblioteca, que a foto é ótima, né? Então até, tem até comentário em inglês aqui, em português, fantástica. Então, essa falando, ah, é, é um lugar encantador, né? Uma biblioteca é um sonho. Então, aqui, pessoal, é, é, as próprias pessoas iam tirando a fotografia. Então, percebam que o conceito do Web 2.0 também está ligado e a Biblioteca 2.0, ela não produz necessariamente conteúdo, mas ela intera cria é, meios para que as pessoas mesmas possam participar e produzir novos conhecimentos e conteúdos, né? por exemplo. Essa, foi, essa foto foi tirada, mas os próprios usuários que veem a foto podem criar etiquetas, podem é, criar assuntos que descrevam aquela fotografia. Tá, mas qual é o objetivo disso né na prática? É poder recuperar a informação por essas palavras-chave, né, pela linguagem natural do próprio usuário. Então, se eu digitar... Congresso Nacional, Biblioteca, Sala de Leitura, Buenos Aires, provavelmente essa foto vai será recuperada. Né? Então, isso facilita o processo de recuperação, de descrição das informações e de recuperação da informação. Bom, agora vamos falar sobre redes colaborativas e Wiki. Né? Vocês sabem o que é uma Wiki, né? É... E vocês conhecem, devem, devem conhecer a Wikipédia, né? Gente, Wiki... É, identifica um tipo de coleção de documentos em hipertexto, né? Então, ele é um software colaborativo, né? O Wiki, não a Wikipédia. A Wikipédia é um exemplo, é um tipo de Wiki, né? Que foi criado com a enciclopédia mais famosa do mundo. É, que permite a edição coletiva de documentos em um sistema que não demanda revisão antes da sua publicação, né? Mas ela pode... É ser é revisada depois, tá? Existem pessoas que ficam é, monitorando ali o que é feito, ou, na verdade, qualquer pessoa que verificar qualquer conteúdo inverídico numa página no Wiki pode denunciar, é, e aí os próprios é, administradores, é, que são pessoas, assim, são usuários, assim, mais avançados, podem desfazer essas publicações inverídicas, né? Então, a Wikipédia, ela é considerada né, a enciclopédia eletrônica mais famosa do mundo, né? E a gente tem vários exemplos, né, de, de Wikipédia, né? A Wikimedia, pessoal, não sei se vocês conhecem, mas é um, um projeto colaborativo de repositórios de imagens, né? É... E a Wikipédia que todo mundo acho que já deve ter ouvido falar, mas qual que é a função né, da, das WICs? Permite a edição coletiva de documentos em um sistema que não demanda revisão antes de sua publicação. E como que ela pode ser aplicada em bibliotecas? Para projetos, para capacitação de usuários, para descrever a instituição e para entre outras finalidades, como, por exemplo, os professores que lecionam né, na escola, eles estão, por exemplo, desenvolvendo algum projeto, estão ensinando algum conteúdo específico que os próprios alunos tenham que fazer pesquisas e que eles possam publicar o resultado da pesquisa deles. Então é bem bacana, assim. E o bibliotecário ele pode atuar como parceiro dos professores para ajudar os alunos a fazerem esses projetos, né? Uh, como, por exemplo, os alunos estão fazendo uma pesquisa sobre poluição da água, vamos supor, né, sobre os malefícios da poluição da água ou sobre é, a necessidade de se economizar água, economia de água, né, sobre sustenta sustentabilidade. Então, próprios alunos com a ajuda dos professores e dos bibliotecários podem buscar fontes de informação confiáveis e criar suas próprias páginas, suas wiks, né, com os, os com o resultado aí da sua, das suas pesquisas. Então, tô, por exemplo, dá para fazer alunos da mesma sala, né? Alunos interfaces, né? Pode ser projeto é, com várias séries. Então, tem gente, tem um monte de possibilidade aí de coisas que a gente pode realmente fazer com, é, com essa ferramenta, tá? Com as wikis Aqui um exemplo... Uh, de, Wiki, de Wiki, né? É, eu botei de Wikipedia, mas não é de Wikipedia, é um exemplo de Wiki, tá? Wikipedia é só uma, né? Wikipedia é um nome, é uma marca, né? uma marca registrada. Aqui é um exemplo de uma Wiki da professora é, Ursula Blatman, é, que se chama BV Arquivologia, é Biblioteca Virtual, ela chama, né? Arquivologia, Biblioteconomia e Ciência da Informação. A professora Ursula, ela lecionou muitos anos... Precisa de fontes de informação. Então, ela criou uma wiki falando sobre exemplos de fontes primárias, secundárias e terciárias. Tem várias aqui e fontes de qualidade, gente, com credibilidade. Então, por exemplo, fontes primárias aqui, ela cita e clica e tem uma lista de anais de congresso, simpósios, encontros, painéis, atlas e mapas, blogs, jornais brasileiros, legislação, Lista de diretórios de discussão, livros, periódicos, teses e por aí vai. É bem interessante, tá? Só clicar aqui que abre a página, tá? Todos as, os arquivos que eu coloco no modo tela cheia do, do slide do PowerPoint abre a página, tá? Se o link estiver ativo, ele vai funcionar e vai abrir. Então, aqui é o exemplo da Wiki da professora Úrsula Blatman. Bem interessante, vale a pena vocês conferirem esse blog, tá? E se vocês... É... Deixa eu salvar aqui. Se vocês não tiverem ainda a disciplina de fontes de informação, vocês vão ter essa disciplina e vocês vão entender a importância de se conhecer fontes de informação de qualidade. Bom, outro conceito que envolve a Biblioteca 2.0 é a catalogação social, né? o Library Think. É, o que, que é essa catalogação social? Né? É, esse LibraryThing é um aplicativo web para catalogação compartilhada, permitindo a importação de registros online da Amazon.com, da Biblioteca do Congresso Americano e da British Library, tá? que é a biblioteca inglesa. E outras 690 fontes do mundo todo, através de um protocolo que é uma tecnologia que se chama Z3950 e do formato MARC. É um protocolo para interoperabilidade de dados, tá? E o formato MARC é o formato de é, registro de dados catalográficos. Então, todo mundo da biblioteconomia usa é, o formato MARC, ele é bem antigo, né? Ele é, ele é utilizado já há muitos anos. Então, quais são as aplicações que a gente tem da catalogação social em uma biblioteca, né? Ela é uma ferramenta específica para serviços de biblioteca, com ela adquire-se eficiência na organização da informação e proporciona a participação em uma rede social focada nos serviços de uma biblioteca. Vamos abrir aqui ver se está funcionando. Tem a página do LibraryThing Brasil. Então aqui pessoal a gente tem é, uma série Ó, catalogue seus livros a partir da Amazon, catalogue também seus filmes e músicas, ele é totalmente gratuito, encontre novos livros para ler, converse sobre aquilo que você gosta com outros bibliófilos e apaixonados, é uma rede social, né, que as pessoas trocam ideias, avaliam livros, que tem as estrelinhas ó, avaliando os livros, os filmes, as músicas, rastreie e empreste seus livros, Agarre um livro das duas mil pré-publicações todos os meses, e essa rede, esse, essa ferramenta, né, esse Library está disponível em vários idiomas, gente. Tem tudo aqui, quanto idioma, que vocês podem é, imaginar, tá? Então, é uma comunidade para amantes de livros, né? Então, é bem bacana, bem interessante esse conceito, é de catalogação social, né? Que daí todo mundo compartilha, todo mundo classifica, identifica os livros, né? Então aqui, por exemplo, tem é, uma página que especifica o um grupo, né? Um grupo de, de fãs de ficção científica, né? Aí tem aqui quantos membros tem? É 5.669. É, e aí, alguns tópicos desses fãs, né? Que falam sobre esses assuntos. Existem outros grupos para outros gostos, né? De, de leitura. E é isso. Uma rede social para amantes de livros. Bom, podcast, né? Podcast, acho que vocês já conhecem, né? Acho que dessas que eu citei, acho que podcast talvez seja o que vocês mais conheçam, né? O que é o podcast? É... É uma tecnologia né, que publica arquivos multimídia, né, digital. Áudio, foto, slide na web, por um feed RSS que permite que seus utilizadores acompanhem a sua atualização. Né? É, em biblioteca, qual a funcionalidade dos podcasts? Né? Para divulgar informação e para fazer também o processo de capacitação de usuários por meio de vídeos educativos. Né? É, então, a gente tem dois exemplos aqui de podcast é, fontes né é, o YouTube né ele tem é, exemplos de alguns fala né sobre exemplos de alguns podcasts né e o SlideShare também é um exemplo uh, de podcast tá a a Biblioteca Nacional do Brasil ela tem uma página no YouTube né, que mostra alguns vídeos de apresentação da biblioteca. Gente, o prédio da biblioteca é incrível. Vocês realmente precisam conhecer o, o prédio, né? Ou pelo menos assistir os vídeos da Biblioteca Nacional. A minha cachorrinha que está latindo. Mas ignorem, ignorem os latidos dela, tá? É, outro exemplo é que a gente pode considerar como uma fonte né, de qualidade, é o olhar digital, tá? Não sei se vocês, das disciplina de TIC, eu gosto muito de usar os vídeos desse, desse olhar digital, né? Então, eles têm um canal no YouTube, então, tudo quanto é atualização tecnológica, eles postam aí no olhar digital, né? Eles têm um podcast também específico, né? É, só do olhar digital. É... Deixa eu ver se eu acho que eu não sou muito de usar podcast, né? Então, deixa eu ver se está aqui em algum canto isso. Acho que não. Acho que eu não tenho aqui. Eu acabo assim, para ser bem sincera, se eu ouço alguma coisa, eu acabo ouvindo mais no Spotify os podcasts que eu tenho. Tem o podcast da Monja Coen, que eu acho bem interessante, né? Que fala, tem uma fala um pouco mais filosófica, espiritualizada. Tem o um podcast que fala sobre tecnologia, tem alguns que é um nerd, alguma coisa. Bom, enfim, mas se vocês conhecem algum podcast, vocês já sabem como funciona, né? Essa ferramenta e essa tecnologia. Bom. Redes sociais, né? As redes sociais como um todo. Qual é a função delas, né? Elas não são ferramentas, mas elas podem ser consideradas como serviços da web que reúnem pessoas que compartilham suas vidas, perfis ou interesses em comum. Como que eles podem ser utilizados nas bibliotecas, né? Então, eles aumentam a visibilidade da biblioteca na web ele pode ser também utilizado, né, as páginas, as redes sociais das bibliotecas para a formação de comunidades com interesses comuns da biblioteca, como por exemplo, para criar clube de leitura, né, grupos de leitura, pesquisa, etc. E servem também, claro, para o compartilhamento de informação em massa. Então, exemplos de redes sociais é o MySpace, né, e o Flickr, né, que compartilha informações uh, fotográficas. A gente tem muito usado atualmente uh, o Facebook, né? Que as bibliotecas têm criado, o Instagram, né? E até algumas bibliotecas se arriscam é, no TikTok, né? Porque não deixa de ser é, uma mídia, né? Que é muito utilizada pelos jovens. Então, já que os jovens estão lá, não custa criar páginas né, dentro dessas redes sociais que são as mais utilizadas. Então aqui é um exemplo pessoal da, de uma página Flickr, né, de uma rede social da biblioteca da Universidade de Salamanca, né? Então tem várias fotos, imagens, vai fazendo divulgação, né, da própria biblioteca. Aqui, pessoal, a lindíssima biblioteca da PUC do Rio Grande do Sul. Não sei se é, se vocês terão oportunidade de conhecer, né? Quem sabe. Futuramente, daqui a um ano, dois, se a gente voltar para o presencial, a gente volte para as visitas, né? A PUC do Rio Grande do Sul era uma biblioteca que é, nós costumávamos fazer visitas guiadas para conhecer, né? Fazer viagens de estudos para conhecer. O prédio dela é lindíssimo. É uma biblioteca, é um prédio gigantesco, assim, com vários andares e vários setores. Ela é muito incrível, muito incrível. Bom... E para finalizar, é, eu queria passar para vocês uma dica muito importante, né? É, a gente precisa aprender a usar essas ferramentas, né? E aprender a usar de forma estratégica, né? Então, algumas fontes é, online são úteis para a aprendizagem dessas ferramentas e elas têm por objetivo contribuir para a capacitação dos bibliotecários na adoção e uso em unidades de informação. Então, é importante notar que esses recursos educativos foram elaborados nas próprias ferramentas da Web 2.0. Então, eu tenho aqui exemplo. No SlideShare, é, há uma série de apresentações sobre a temática, a Biblioteca 2.0, que vocês podem consultar, né? A Missouri River Regional Library, nos Estados Unidos, mantém um programa educativo em inglês, né? É MRRL Library Learning 2.0 com 29 itens abordando diversas ferramentas. O Ministério da Educação daqui do Brasil desenvolveu um manual de ferramentas da Web 2.0 para professores e é um material incrível que vale super a pena. Então, se vocês quiserem baixar e ter acesso a esse material é só clicar aqui no link, tá? Deixa eu até verificar se o link está ativo. Às vezes as páginas elas mudam né o endereço e a gente perde acesso ao arquivo hoje a minha internet está devagar e quase parando pessoal tá com essa fé bom enquanto carrega ali eu vou continuar explicando então, se chama. Se vocês digitarem, tem disponível é, do, é, do Ministério da Educação, tem de graça, é gratuito, tá? Manual de Ferramentas Web 2.0 para professores, da Ana Amélia Carvalho, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tem o uso aqui, que é muito bacana interessante, pessoal, para blog, para YouTube. Aí vocês vão dizer assim, ah, mas eu não sou professora, tipo, não tem nada a ver com isso. Tem sim, porque se vocês forem atuar futuramente. Em bibliotecas universitárias ou escolares, é vocês que têm que ajudar os professores a utilizar essas ferramentas e treinar os, os alunos também a utilizar essas ferramentas, né? Então, aqui, ó, podcast utilização do software City, é, Dange Life, Wiki Go, ferramentas Google, Page Creator, Docs e Calendá, é, Popfly como editor de mexados Web 2.0 Tecnologias Móveis Ambientes Virtuais e o Second Life Gente, Second Life é uma rede social muito incrível, uma rede social não é um jogo, é um mundo né, um mundo você usa um avatar e, e vive uma outra vida aí do Movie Maker ao YouTube, mapas conceituais online. Então, assim, tem muita coisa bacana e interessante que pode ser, assim, aproveitada, viu? E tem gente que aprende a usar isso e vende curso depois, viu? e as pessoas desconhecem essas ferramentas e é uma oportunidade até para ganhar dinheiro aí vendendo esses cursos. Bom, considerações finais, né? A gente pode considerar que... As ferramentas e funcionalidades da Web 2.0, quando bem utilizadas, podem resgatar uma atividade perdida das bibliotecas e inaugurar um novo ciclo para essas instituições, centrado no usuário. Existem muitas possibilidades de aplicação, pessoal. Se vocês pesquisarem na internet... O uso da Wiki em biblioteca, o uso do blog em biblioteca. Vocês vão ver muita publicação sobre o assunto. Então tem muita coisa que pode ser explorada. faz da criatividade de vocês e de saber utilizar estrategicamente essas ferramentas. Então cabe a vocês identificar, experimentar, aplicar, treinar, testar, conhecer né, essas ferramentas para saber Quais desses serviços são mais úteis, mais eficazes para as necessidades da instituição e dos usuários de vocês, né? E a Biblioteca 2.0 é um lugar onde pode-se não apenas procurar por livros e revistas, mas interagir com uma comunidade, com o um bibliotecário, compartilhando conhecimento e entendendo com ele. E a Biblioteca 2.0, pessoal, ela não é sobre buscar, mas sobre encontrar. Né? ela não é sobre acesso, mas sobre o compartilhamento. Então, eu deixo aqui para vocês algumas referências. É, esse texto do Manis, né? Jack M. Manis, Teoria da Biblioteca 2.0, Web 2.0 e Suas Implicações para bibliotecas" é um artigo excelente para leitura, se vocês quiserem se aprofundar melhor sobre o assunto. O texto basicão lá que eu falei no vídeo anterior sobre o que é o Web 2.0 do Tinho Rail e... Machita e Fausto falam sobre tecnologias web 2.0 aplicadas às bibliotecas. Então, é, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? É, qualquer dúvida, ah, o link não abriu, pessoal. Realmente, tem que pesquisar de novo que o link provavelmente foi movido. Qualquer dúvida aí, estamos aí disponível no chat do Mudo. Um abraço a todos, se cuidem e até a próxima... Ou vídeo aula, ou até o próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal. Se cuidem.